No vídeo de hoje, vamos ensinar a fazer esse delicioso molho de tomate. Aguarde que passarei os ingredientes. Aqui estão os ingredientes que vamos usar na nossa receita hoje, 1 é, kg um de tomate, uma cebola média picada, 100 ml de água e 3 dentes de alho, de alho amassado, agora vamos colocar o um tomate e a água no liquidificador, vamos adicionar os, os ingredientes aqui no liquidificador, Lembrando que o alho e a cebola a gente não usará agora. Agora que terminamos de bater, vamos levar tudo isso para a panela. É, coloquei duas, duas colheres de, de óleo na panela, esperei aquecer um pouco, estou colocando é, é, duas colheres. Eu tô fazendo um pouco a mais, aí eu tô aproveitando o vídeo pra me ensinar pra vocês como fazer o molho de tomate. Aí deixa a cebola dar uma douradinha. colocar o alho amassado. Agora vamos acrescentar o nosso tomate batido. Sal a gosto. O sal é. Eu tô colocando meia colher de sopa, mas o sal é a gosto. Agora a gente vai deixar cozinhando por cerca de 40 minutos. O molho está fervendo. Nós vamos acrescentar pimenta-do-reino vamos mexer e vamos acrescentar açúcar o açúcar é para quebrar a acidez do molho nesse, nesse, nessa parte do processo você pode acrescentar manjericão alguma erva fresca para saborizar o molho E vamos tampar o, a panela no o molho não espirrar. Agora vamos olhar a consistência do nosso molho. Veja como ele está bonito, vermelhinho. É, essa é a consistência que eu quero, mas se você quiser um pouco mais grosso, é só deixar um pouco mais um pouco. Caso essa consistência esteja boa, é só desligar. Demorou cerca de 40 minutos, assim, de 40 a 50 minutos para ficar pronto. Bom pessoal, o nosso molho já está pronto. Agora é só deixar esfriar e guardar na geladeira. E se você gostou.. É, se inscreva no nosso canal e dê um like. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações.